Olá, doutora, Olá, doutora. A dica de hoje é sobre direito administrativo, mas pode ser em direito civil também. Vou falar um pouquinho sobre atos administrativos. O que você precisa se lembrar? Que o ato administrativo, ele é um ato jurídico, da mesma forma como está estabelecido lá no Código Civil, no artigo 104. Só que ele tem dois detalhes a mais. Então vamos lá. Primeiro, relembrando, põe na tela aí. A validade do negócio jurídico requer o quê? Agente capaz objeto, listo, possível, determinado ou determinável e forma, prescrita ou não defesa em lei. Você viu comigo em direito administrativo que são cinco elementos do, do ato administrativo. Primeiro, competência. O agente tem que ter competência para a prática do ato, ou seja, agente capaz. Segundo elemento, exatamente o mesmo, objeto listo terceiro elemento forma o detalhe que você não vai se esquecer nunca mais é quais são os outros dois elementos para a gente chegar ao total de cinco que compõem o ato administrativo direito público mas não compõe o negócio jurídico direito privado tá é justamente é o motivo tá e o um motivo eu não preciso no direito privado a mulher resolveu comprar dois mil pares de sapato por qual motivo não interessa tá qual a finalidade da compra daqueles dois mil pares de sapato não interessa no direito privado esses elementos não são importantes Agora, no direito público, põe na tela, no direito público é fundamental que você diga o motivo da compra daqueles objetos e qual é a finalidade daqueles objetos, daqueles produtos comprados, tá? Então fica aqui a dica, uma forma fácil de você decorar, então, os cinco elementos do ato administrativo, os três que já acompanham um o negócio jurídico lá em direito civil, e mais os dois aqui que são específicos, ok? Professor Newton Carlos Coutinho se despedindo, abraços a todos, sucesso na OAB!